Oi tudo bem? Primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês que assistiram os vídeos anteriores É muito bom saber que a gente está ajudando de alguma forma Hoje nós não vamos falar sobre cabelo Nós vamos ter uma receita muito fácil de fazer e muito saborosa É uma receita simples, que particularmente eu gostei bastante Porque eu gosto muito de coisas mais saudáveis Então eu espero que vocês gostem também Existem várias alternativas para quem é intolerante à lactose, para quem simplesmente não quer mais ingerir produtos de origem animal ou para quem gosta de receitas diferentes como eu. O leite de amêndoas pode ser, pode ser substituto do leite de vaca em receitas, em shakes e vitaminas, em várias coisas que vocês quiserem. É, nós vamos deixar aqui embaixo descrição, na descrição do vídeo os ingredientes que você vai precisar para depois ficar de molho. Bata no liquidificador por alguns minutos com água filtrada. Agora você vai precisar de uma peneira e um pano limpo para coar o leite. Coloque o pano por cima da peneira, isso deixará o leite mais fino. Após coar, esprema o resíduo que ficou no pano. Seu é leite da amêndoas está pronto para o consumo. Agora se você quiser guardar, ferva mexendo às vezes para deixar homogêneo. E aí então você pode guardar num recipiente fechado na geladeira. Não precisa jogar esse resíduo fora não, tá? Esse resíduo dá para fazer várias receitas deliciosas. Se você gostou dessa receita e fizer, não esqueça de publicar no Instagram com a hashtag canal para para que nós possamos ver o que vocês fizeram e gostaram. É, essa receita tem muitos benefícios, ela pode ser guardada na geladeira até 7 dias, ela ajuda a regular o colesterol, tem vitamina D, vitamina E, que vai deixar essa pele bem bonita, é, tem vitaminas do complexo B e além de tudo tem fibras, que vão ajudar a regular o intestino. Clica aqui em gostei para ajudar a divulgar. Então um beijinho e até mais!